Esse momento que a gente está vivendo agora, agora é a hora das plantas no mundo, né? A gente precisa delas. As plantas estão vendo que o mundo está doente, a terra está doente, ela precisa cada vez mais da energia das plantas para se curar. Como a gente está dentro da terra também, a gente faz parte desse ecossistema, as plantas, elas podem nos doar aquilo que a gente precisa para se equilibrar. Por quê? Porque a nossa energia, ela vai se perdendo à medida que a gente vai resolvendo os B.O.s do dia. O que é BO, né? É boletim de ocorrência, para quem... <risos> quem não sabe, né? Uh, então, na, na gíria, né, o que é BO? São os problemas da vida, são as coisas que vão aparecendo para você resolver. Então, às vezes você sai de manhã, seu carro não quer ligar e você tem uma reunião importante, aí você chama o Uber, ele atrasa. Aí você chega atrasado na reunião, aí toma um esporro do chefe, aí o dia vai seguindo, o gerente do banco liga, pede para você depositar um dinheiro que você não tem. Então, essas coisas vão acontecendo, é problema com o filho, é problema com o marido, é discussão com a sogra, é uma amiga que aprontou para você. Então, esses B.O.s da vida, cada um que você vai passando, você vai perdendo energia. Então é como uma bateria que vai descarregando e às vezes meio-dia você já não tem energia para nada. Se você tem as plantas como aliada na sua vi... aliadas na sua vida, você vai repondo essa energia à medida que o dia vai passando e você vai resolvendo as coisas com mais serenidade, com mais tranquilidade. Você encontra soluções com mais criatividade e você não precisa ficar doente uma pessoa doente é aquela que gasta, gasta, gasta energia e não repõe. Gasta, gasta, gasta não repõe. Gasta, gasta, gasta e não repõe. Com isso, os chakras ficam desvitalizados, os órgãos vão ficando debilitados e seu corpo enfraquece, a imunidade baixa e aí você fica suscetível a vírus, suscetível a doenças e outras coisas né, que, que surgem por aí, a fragilidade.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 a gente vê no reino vegetal, a gente identificar no reino vegetal as plantas que podem nos ajudar. E a fitoenergética fez isso encontrando no reino vegetal 118 ervas que atuam exatamente nas nossas emoções, repondo a energia que a gente perde. Às vezes numa discussão com a sogra você ficou com ódio, com raiva, a camomila pode te ajudar. Às vezes, numa reunião de trabalho, você falou, falou, falou e ninguém prestou atenção no que você disse. Então, seu quinto chakra ficou desvitalizado. A alfazema pode te ajudar. Às vezes, você ficou com tanta dor de cabeça depois de uma situação de pressão, que não para de doer. O pêssego pode te ajudar, o cravo da índia também. Então, tem várias opções de planta para cada ponto de dor, para cada dificuldade, para cada problema que a gente atravessa, ok? A gente está no ano 5, né? 2021, se você somar da 5 também. E a fitoenergética, ela veio ao mundo, ela foi lançada no dia 5 de 5 de 2005. E a publicação chegou na nossa mão a 5 para 5. E o 5 é o número da expansão na numerologia, é o número do crescimento, do desenvolvimento. E a natureza manja muito disso, porque as plantas se espalham por aí, elas crescem independente do que for, elas fazem um esforço gigantesco para ser quem elas nasceram para ser. Então é como se o 5 fosse a matriz original da natureza, entende? Como se fosse o algoritmo da natureza, porque é através do 5 que a natureza funciona. É, para quem nunca ouviu falar em numerologia, tá? a numerologia é uma ciência que estuda a energia dos números, porque você nunca viu um número 5, nem eu. Nem o número 1 um também, a gente nunca viu. A gente viu uma representação de ângulos que faz a gente entender que isso aqui é o 1, um, que isso aqui é o 2, que isso aqui é o 3. Mas eu nunca vi o número 1. Um. É que nem eu dizer que Deus é um homem barbudo. Homem barbudo é a forma que eu represento, mas eu nunca vi Deus de verdade, certo? Então, o número 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, eles não têm uma... Eles têm uma forma que a gente criou para associar, mas eu sei que isso aqui é um. Isso aqui é um, né? É uma unidade. Uma unidade de caneta azul. Uma unidade de uma folha. Eu sei que é, eu entendo que é, mas o número eu nunca vi. Entende? Se eu colocar dois copos aqui, é dois, é duas unidades. Então, a gente tem o um entendimento, a gente representa, mas a gente não entende o que é. Mas cada número tem uma energia, é uma coisa que ele faz aqui na Terra. E tudo, todo o universo foi construído com base na matemática, né? Mas isso é outro assunto. Eu só quero explicar que o número 5, é, ele está na numerologia da fitoenergética, em tudo, no nome da empresa, no CNPJ, né enfim, na fitoenergética, se a gente... Somar fitoenergética ou então a energia das plantas no equilíbrio da alma, tudo das 5. E ela foi lançada no dia 5 de 5 de 2005, a 5 para 5. Então ela quer nos dizer muito, né? E uma, ela quer nos dizer muito sobre expansão, sobre crescimento, que a gente não deve se limitar. Entende? A gente não deve dar limites para o nosso crescimento, para nossa expansão. Porque quando você planta duas plantas, uma aqui e outra aqui, elas não ficam se comparando, olhando. Ah, ela cresceu mais do que eu, então hoje eu tenho que crescer mais um pouquinho. Ah, ela cresceu mais do que eu, então hoje eu vou me esforçar mais para crescer. Não, cada planta, ela cresce o máximo que ela puder crescer. Ela produz o máximo de frutos que ela puder produzir, porque a razão dela, o algoritmo dela é o crescimento, é o 5. Entende? Então, a fita energética, ela traz muito essa mensagem de você não se comparar, de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser, de você se expandir, de você crescer, de você não olhar para os lados, de olhar para cima e crescer o máximo que você conseguir. Se orientando pela luz, né? Pela luz que vem do sol, pela luz que vem de Deus. Então, as plantas têm muito para nos ensinar. A fitoenergética, ela não é só, ah, um cursinho de chá. Nossa, quem fala isso dá uma dor no meu coração. Ou quem diz que manjericão é só um tempero, dá uma dor no coração. Sabe, porque, claro, não é culpa de ninguém, porque todo mundo pensa que o manjericão é só um tempero. Mas as pessoas que profundamente conhecem o manjericão e sabem o que ele pode fazer, nunca vão dizer que ele é só um tempero. Porque a fitoenergética, ela vai muito além, ela vai na alma da planta. E ela mostra pra gente o que, que a alma da planta é capaz de fazer, é capaz de produzir. Então lembra sempre do número 5, da expansão da fitoenergética. E não fica se comparando, se limitando, se colocando para baixo, sabe? Uh... Você é muito mais do que você está sendo, do que você pode ser. Basta explorar um pouco né, as suas capacidades e ter a fitoenergética como uma aliada na sua vida. Ter as plantas como aliadas, porque as plantas não vão ir correndo até você. Aí a árvore vai te ver mal, né? Tu está sentado lá na tua casa, assim, ó. Mal da vida, triste. A árvore vai sair correndo, né? Vai lá. Aí a árvore entra pela janela, assim... Estou imaginando a cena. O que está acontecendo contigo? Não quer me contar? A árvore não tem condições de fazer isso. Mas se você for até ela e der um abraço no caule dela, que é o que eu faço muito por aí e já fui chamada de doida, né? Porque quando tu faz isso assim, tipo na Avenida Paulista, as pessoas acham bem estranho, e eu já fiz. Então, quando você vai até a planta, quando você abraça uma árvore, quando você pega os chás, mistura, faz um composto, usa, ou quando você usa um spray, você está tomando uma ação para se curar, e a ação precisa partir de você, porque ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio, nem Deus, nem os anjos, isso é uma coisa que é nossa, que é a nossa propriedade. Seu livre-arbítrio é uma propriedade sua, então ninguém pode interferir. Ninguém pode intervir no seu livre-arbítrio. Você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. E o fato de você estar aqui já é uma decisão que você tomou para se curar.